Você sabe qual é a tradução dessa marca aqui? What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, sou professor de inglês online um e mensageiro da brilhagem. Hoje eu vou falar sobre a tradução de cinco marcas muito famosas. Do inglês para o português. Você vai saber aí o que significa aí as suas marcas favoritas. Mas antes disso, eu quero te convidar para deixar um like nesse vídeo para ficar feliz. Inscreva-se neste canal se você é novo por aqui. Ativa o belzinho, dá um tapa nele para você ser acionado dos próximos vídeos. Deixa um comentário aqui, ó. Hi, hi. Coloca hi aqui embaixo para mim. E também segue aqui os links no Instagram para você me acompanhar todos os dias lá. Vamos começar então com esta marca aqui, a marca da maçã. É muito famosa, todo mundo aí gosta né? dos celulares e tudo mais. Primeiro, a pronúncia dessa marca é... Apple, que eu já escutei algumas pessoas falando, falando Apple, né, alguma coisa assim. Não, Apple, Apple, tá bom? E é claro que significa maçã. A maçã, né, Apple, pelo símbolo né? da marca, e ela está mordida. É, Morder em inglês é bite, certo? E aí eu vou colocar mais uma outra marca aqui, muito famosa, que essa aqui é uma marca de roupas, né? Você que é personal stylist. Uh, consultora de moda, com certeza você vai saber uh, o que significa essa marca aqui, certo? Então é para você. Essa marca aqui, guess, pode significar duas coisas. Ou o verbo adivinhar, ou então pensar. Né? Esses dois verbos. Adivinhar, pensar. Então eu posso falar assim, ó. Guess who's here today? Adivinha quem está aqui hoje? Guess who's here today? Ou então, I guess so. I guess so. Eu acho que sim. Tá? Então tem essas duas traduções. No caso aqui da marca, é como se fosse um... Adivinha, né? a marca adivinha, tipo, adivinha só o que de bom eu tenho aqui para você, adivinha que, qual é a roupa legal que eu tenho para você. Eu acho que essa é a ideia né, que vai girando em torno da marca. Guess, adivinha, uh, ou então pensa, acha. Essa marca aqui é muito famosa lá nos Estados Unidos e também para muitos brasileiros, né, que já foram faz fazer compras em Orlando, aquela mambeira toda, né, não sei o que lá. Best Buy. Best Buy. Temos aqui duas palavras. E antes de eu falar para vocês da tradução delas, eu quero convidá-los para conferir aqui o primeiro link que tem na descrição deste vídeo, que é o link do curso Arte da Conversação, que é o meu curso de inglês, onde você vai aprender o idioma em 20 situações diferentes. É um curso que está bem baratinho, a promoção muito bacana. Confere lá para você se tornar o nosso learner, nosso aluno. Best Buy significa a melhor compra. Melhor compra. Porque Best é melhor. né? Melhor. Buy... Pode ser o verbo comprar ou também compra. Né? Aqui, temos aqui, então, a melhor compra. Best Buy, melhor compra. Essa outra marca aqui, muito famosa para os consultores de moda, né? os personal stylists deste Brasil, Old Navy. Old Navy significa... Ah, duas, duas palavras aqui, né? Old, que é velho, e Navy, marinha. Então, é como se fosse a marinha velha, a marinha antiga. Old Navy. E, por último, nós temos... Burger King, Burger King, Burger King, duas palavras também. Burger é o burger, né, o hambúrguer que a gente é acostumado aí a falar e, e comer também, né, que é uma das minhas comidas favoritas. E King é rei, rei. Burger King, então temos aí o rei do hambúrguer, algo nesse sentido. Eles tem ótimas propagandas, né? Ultimamente aí eles lançaram o Bug, Bug King fantástico, maravilhoso é, essa sacada que eles tiveram, maravilhosa. Eu já fiz um vídeo falando sobre marcas aqui neste canal e eu convido vocês para assisti-los, né? eu coloquei no card né? aqui ou aqui desse lado, que eu fui no shopping, é, passei na frente de, de lojas, expliquei para vocês a, a tradução, a pronúncia de algumas marcas, eu acho legal vocês conferirem, conferirem lá também, tá bom? Não se esquece de conferir os links aqui na descrição, esse vídeo que eu coloquei aqui para vocês e também mais outros que eu coloquei aqui deste lado, ó. com certeza eles vão te ajudar muito, na sua jornada rumo à fluência em inglês. Eu sou Junior Silveira, and that's it for today. Vídeo rápido hoje, né? Thank you so much guys for watching. E lembrem-se todos vocês. Lembrem-se! See you around. Bye!